Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal JD Tutoriais. É, nós, nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos ver, tentar fazer de uma forma mais rápida possível, como você é, os procedimentos que você precisa fazer para renovar a sua carteira de habilitação, tá ok? A primeira coisa que vocês precisam é estar no, na, no site do, do Detran, tá? Uma vez no site do, do, do Detran. Vocês veem aqui em habilitação, né? E nessa, nessa página aqui de habilitação, você tem várias, é, várias opções, tá? Renovação da habilitação, o que é, do, tem agendamento, serviços, consulta, CNH digital, tem várias, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo da página, tá? Vocês vão rolar para baixo, e vocês vão ver aqui embaixo, que tem essa opção aqui, ó, taxa de serviço, valor, 144,68. isso o preço de hoje, tá gente? Hoje é dia, hoje é dia 13 de, de setembro de 2019, tá bom? O preço é, é esse, 144 ,68, tá? é a taxa inicial para você começar os procedimentos para poder fazer a renovação da carteira. Você vai clicar aqui onde está escrito, ó, emita seu boleto. Quando você clicar aqui, você vai entrar dentro da página do Bradesco, que é essa página aqui. Então vocês observam que aqui tem ó, logo aqui abaixo das fotos dessa moça, tem escrito aqui ó, consulte. Então tem veículos, confecções de placas, habilitação. Você vai clicar nessa, nesse pontinho aqui. Então após você digitar lá, clicar lá no habilitação, vocês, vocês precisam digitar esse código que aparece ali, ó. Tá? Digite o texto de imagem ao lado e clique em continuar. Então vocês clica nesse código aqui, vai continuar e vai entrar nessa página aqui. E Quando entrar nessa página aqui, vocês vão digitar lá é, o código 2046, que se refere à renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Vocês vão digitar lá, clicar na pessoa física, digita o seu CPF, aqui embaixo do lado esquerdo vocês clica lá em PDF, clica em avançar e automaticamente, você só observar aqui embaixo, ó, continuar, vocês clicam aqui embaixo, quando vocês clicar aqui embaixo, automaticamente vai baixar tá, o arquivo em PDF, que já é o boleto para vocês é, para vocês imprimirem. Tá? Imprime, aí vai aparecer lá na pasta, tá certo? Vocês imprimem, aqui está ele já em ponto de impressão, vocês imprimem, paga ele, depois que vocês pagarem ele no banco, onde vocês quiserem, através da internet, ou sei lá, né? Vocês vão voltar na página do DETRAN, vão clicar lá em habilitação, clica aqui em renovação da habilitação, vai abrir essa página, vocês vão preencher essa página com seu CPF, número do Duda pago, tá? Que é aquele documento que você que eu acabei de explicar que você imprimiu ali em cima está escrito número do duda você copia aquele número e, e, e preenche aqui essa, essa lacuna aqui coloca o telefone para contato seu e-mail ou e-mail de alguém que possa receber contato para você tá bom aqui embaixo você coloca aqui ó registro ou é, PGU você deixa em registro esse número de registro que vocês estão vendo aqui é o número do registro da carteira de habilitação de vocês, tá? Tem que colocar aqui, tá ok? Embaixo coloca a categoria. A categoria, se é a categoria A, B, C ou D. Autorização para conduzir ciclomotor, se sim ou se não, se você pilota moto, né? Se é só a carteira de habilitação, então é não, tá? Lembrando que esse registro, pessoal, fica lá na parte inferior da, da sua carteira de habilitação, Normalmente fica abaixo da foto, tá? Se sua carteira é aquelas antigas que tem foto, ela fica logo abaixo da foto, tá bom? Então o número destacado lá em vermelho é antes da, da data de nascimento. Ali que é o número do registro. Vocês colocam o número do registro. Lembrando que a categoria aqui, ó, tá? É, se você quiser, você tem que botar a categoria que é atual. Porém lá na hora lá, se vocês por exemplo, tem uma carteira C e não quer mais, não dirige caminhão, não dirige ônibus, não dirige, não dirige nada, só carro de passeio, e você tem a convicção de que não vai dirigir isso mesmo, para evitar que você faça o tal do exame toxicológico, você pode pedir para reduzir para a categoria B. Nesse caso, você fica isento de fazer esse exame e é uma, uma graninha a mais que você economiza. tá ok Mas isso você faz lá na hora que você vai fazer a renovação da carteira, fazer os exames e tal, tá bom? Então você dá mais um passo para baixo aqui, descendo a página aqui, você tem que digitar aqui o seu nome, data do nascimento, o número da sua identidade e o nome da sua mãe, que é para poder identificar, identificar você, para saber se é você mesmo. Logo em seguida, tem, aqui embaixo tem um, tem um código que você precisa digitar, tá vendo aqui? Vocês digitam ele e clica em enviar. Vai entrar em outra página. Bem pessoal, infelizmente não foi possível gravar a tela dos passos finais, tá bom? Mas é, o que vem a seguir é apenas para você marcar o local, a data, né, e a hora que você pretende fazer a, o tal, o tal do, do que você pretende ser atendido, tá bom? É, nesse local e nessa data nessa hora que você vai fazer essa sua, o início da sua renovação lá, é que eles vão fazer, tirar a sua foto, é, pedir para que você faça o exame, que você pode fazer no mesmo local, normalmente próximo tem um, tem um local que faz o exame de vista, tá se, sua, se a sua categoria for B, se sua categoria for C, você precisa fazer o exame de vista e o toxicológico. E eu acredito até que tem um outro exame também de tipo de esforço, essas coisas assim, tá? Porque a categoria C e D e, e, e demais elas já são as mais exigidas, porque você tem que dirigir caminhão, micro-ônibus, ônibus e tal, carretas, enfim, tá bom? Mas não tem mistério, tá pessoal? O, próximo, o passo seguinte é como você faz a vistoria anual de veículo e, e, e outras coisas mais. É só marcar realmente o endereço, né? você vai seguindo passo a passo, marcar o endereço, o local e a hora, encerrar, imprimir um documento, né, que é o seu documento, tipo o seu protocolo, e no dia apresentar ele lá, junto com os documentos. Os documentos são o Duda Pago, uma conta de luz no seu nome original, a sua identidade, a sua carteira de motorista, tá? e a sua presença, lógico. Né? Não precisa levar foto, não precisa levar nada. Tá ok? Bem, eu espero ter ajudado, tá pessoal? Um abraço, muito obrigado por sua visualização, não esqueça de deixar o seu like se você gostar, achando interessante, compartilhe o nosso vídeo aí, tá bom? Se não é inscrito e gostado do, do, do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, aqui a gente faz tutorial de tudo um pouco, tá tudo que a gente sabe de conhecimento, a gente gosta de passar gratuitamente para vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.